Que de pubis Falado com um homem que fora, Sempre dizia Ragaz de mame Se boneca Dunguta de, um de lenha Anta Alhau na ane com vento Dia que sorna Seta borgonha Renun dia cá Kana preña na manga Kufadi, Kufadi Pasimparia sai nome Di dia uang Pabia fundura de nochon Seris Calibris é que tá civil. Para que o flema de noiva mansa? Mundo da flor, flor, balurado. Sabura das tá patas, namorança. Na cor som, cada quem tem-se quinhão. Santado fundo de barcafão. Caminho mundudo, de colom. Yem yem, barriga farto, calacalá. Seja panyala ou passinchão. Se destino, torna bem, longe-se. Tanga de dempetem não bosta do cada quem curse cada na bora não cabo de pobrez gorda tudo garanti que sabedor a garanti queita tem sempre quem queita justa reto se banoveiro quem sangue na conta cur o também na coluna de vantava litero catadinge na rua de forombal Antare, se aos latinos o disnos o pararano que inglês na dúmia? Na diante E sim, bom. Tavares Livre é o 22 poema da minha maratona poética e é o poema da minha autoria. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva. Ative o sino. Partilhe os vídeos com mais pessoas para que possamos levar e elevar a literatura, a poesia guineense, a quem e além fronteira. Meu nome é Emílio Tavares Lima, como disse, e deixo-vos aqueles beijinhos, carinhos e abraço do tamanho do Índico e de outros mares. Até o próximo vídeo.